Oi, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje eu estou num treinamento aqui no centro da cidade, um treinamento focado em processos empresariais e após esse treinamento nós viemos, eu e um grupo de, de empreendedores que estavam nesse treinamento, nós viemos aqui nesse bar, restaurante, botiquim, que fica no centro da cidade. O mais bacana é que se você olhar bem aqui a estrutura atrás de mim, você pode perceber que esse é um prédio muito antigo aqui do centro do Rio. Só que, através de uma ideia empreendedora, ele ganhou uma roupagem nova, ele ganhou um novo visual. Se você olhar aqui, né, é o Cine Botiquim, que fica aqui é, na Conselheiro Saraiva, se você olhar bem, ele ficou bastante enfeitado com pôsteres de filmes bem famosos e deu um aspecto bem legal aqui para esse ambiente, para um prédio que é realmente antigo. E como você pode usar essa sacada na sua vida é, para se transformar, seja num aspecto comportamental? É, você pode aproveitar comportamentos que você tem que ainda não são ideais, que você considera que ainda não, não te ajudem. Você pode mudar esses comportamentos, você pode colocar é, coisas é, novas em cima desses comportamentos que vão fazer com que eles fiquem é, mais bonitos. Então, você, de repente, pode pensar no seu é, maior defeito, numa coisa que talvez para você não seja algo tão legal, e pensa numa forma como você pode é, transformar isso numa qualidade, numa forma que você pode é, fazer com que isso fique mais bonito, mais agradável para as outras pessoas. Então, é apenas uma rápida sacada, usando empreendedorismo e psicologia, para que você possa transformar a sua vida. Se você gostou, clica aqui embaixo em curtir, comente, compartilhe, e muito obrigado por acompanhar o canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.